Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martin DJ, faz o copo aqui de barra. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martin DJ, faz o copo aqui de barra. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martin DJ. Não tem quem quer arrancar a vaga desse de sniper. É o melhor do mundo. Quem matar o Zão? Não é o melhor do mundo, porque o Avisão já é o melhor do mundo. Entendeu? Quer dizer, quem matar o Cronos não é o melhor do mundo, então. Não. Não. É só o melhor do mundo que matar o Cronos. E se o Level Up matar o Kronos e na próxima pro Libre, o Level Up ganhar? Aí, é, que... aí, aí o, o Level Up é o melhor do Universo. Então faz sentido. Ixi, que onda essa, level. irmão? F***! tem a sua história, filho, né? Eu fiz a minha já, é. graças a Deus. É, você, é, o... Fui o Top Global três vezes. O top Global é. três vezes. Pronto, o Coreia também foi o top global. É, dizer, o, rei, o mito da W. Cada um tem um, uma coisa que, que fez o, o personagem, né? Então eu vim do God of Wings por causa das vitórias. O, da vitória, o cara que tem mais vitória no duo. Cada um tem um, uma. E eu nunca fui o melhor de ninguém. Eu só tinha estratégia, é só isso aí. Só jogar pra ganhar. Tá, muito gelo? Cronos, o eleito é o melhor jogador do mundo. Qual será a tática do Cronos? O melhor jogador do mundo. Ah, ele já viu. Já viu o Cronos. Ó, oh, se ele pegar Eu esse mano, carro, Pior que o, Cron... o o level tá na safe, né, velho? Tá, então ferrou. Ah, mas se tiver gelo, dá pra achar de boa, você tomar um tiro. Ah, mano, ah, o Cronos tá é aberto tem uma árvore e a pedra. Ó, oh, que isso, que level. Ferrou? Opa! Melhor jogador do mundo! Deu tá de um capa! Precisa. Tá de precisa! Vai é ruxar! Cara experiente! Joga muito! Tá safe! Levou um capa insano! Level up! Jogador melhor do mundo contra o melhor mobile! Tô Ih, cegou! Não. Cegou o level. Cara, eu tô suando, velho. Tô passando mal, meu Deus. Tô passando mal. Uh! Rapaz, tô nervoso aqui, mano. Tô nervoso. Mano, ele conseguiu pegar safe, velho. Nossa, granada. Nossa. Que isso o Cronos fez? Hmm... cima pra baixo o level. Já era. Ih, Crona. Já era, morreu. Tirou pra baixo. Nossa, 1x0 pro level up. Veste o melhor ai, do não, no mundo, Crono Ai, mano, ele deu um capa. Ele deu um capa. Se ele dá dois k ali, ele vai com tudo. 1x0. 1x0 aí pro level up. Mano, mano, o seguinte, ele conseguiu pegar safe ainda, ele conseguiu pegar safe ainda, mano. Ai, que tiro dolorido, minha coluna. Para de falar god, eu vou falar Flávia, o quê? Ah, viado, esse negócio aí de puxar hum. carro... Hum. Meu amigo, hum. pegou o carro. Level up vai ruxar, que ele é bom no rush. Cronos, na movimentação! Nossa, que granada god o level up. Olha o leve se cegando hum. hum. Cegou, cegou. segou Voltou já Tô nervoso, meu Deus do céu Puxou o capa, opa, opa Nossa, agarrou ali, senão eu tinha ido. Mas ah, voltou porque Ai. a 12 perdeu. Hum. Opa, jogou. Opa! WTF? Oxe, oxe, você viu o que aconteceu só eu vi? Tá com a mão suada, tá com a mão Que louco! Humilation! Que foi isso? Que E aí, gente? Bom, então tecnicamente, avaliando as situações, então eu é, vou passar o seu melhor do mundo no, é, no celular. Que? Que? É, é tá bom. Então esse foi o X1 mais insano que você deu hoje. <risos> <amigo>. <risos> esse é o X1 com uma trocação insana aqui. Esse God não gosta é. da seta e casa, eu eu lá, mano, de calceta aí, a cara tá maluco O God não tem Atriz. como não, o God é foda Madrugan não dá é... risada E aí eu escuto o coreano falando, mas não falando Mano, Madrugan é foda mano. Ah. Foda Da, da bichica, olha lá Iiii... Deixa eu ver, deixa eu Ii, ver eu, eu vi errado. Oh, mas tinha que ser um chau-chau esse cachorro aí, né? Oh, oh, oh. É o cachorro do Gide! Ah, oh, oh. Ai meu Deus do céu, o <risos> É por isso que o Gide só anda assim! <risos> <risos> que, que é isso, Gide? Ah, <risos> cachorro! Vai pegar uma WM, hein? É nada, Joga W, tio. Joga Nath. Trocou de arma, tinha que pegar uma grosa. Oi, Darinha. Mano, já juro por aí, velho. Todo x1 eu fico passando mal. Agora eu tô querendo desmaiar. Grita. <risos> tá mesmo, mano? O mano, mano. Tô ficando mole, mano. Grita. Tá mesmo, tá mesmo. Meus tá braços, meus braços, meus braços, tá mole eu em cima da, da que mesa. Mano, minha irmã não sabe pra que serve o negócio no chão ali, velho. Que ela não pegou, velho. Ela não pega. Ah! Ai meu Deus! Ai, uh! é Nossa senhora! Doido! Caramba! Leva Nossa, tô, tô tremendo, meu Tô tremendo! Tô tremendo! Tô tremendo. <risos> tremendo! <risos> A cara do Guajá, a cara do, do Deus. Deus. É de arrepiar o pé do Redondinho! Hoje tem! Hoje oh. oh, tem! eu, eu vou te chamar de novo, mano! Hoje tem! Hoje, hoje Ai, Deus. Deus. Ai, Deus. Nossa! Já <risos> <Mas, risos> Olha o M10-14 indo pra <risos> cima, o Gide tá indo na frente. <risos> oh, oh, Gigi, olha, olha a Pokébola. Oh, tá esperta, oh, tá esperta. Tá, tá é. Hum, tá perto, hein? O bicho que tá na vontade de tão perto assim com essas duas antigas. Nossa, essa piscina dá, velho. Não não, morre, NÃO, NÃO! NÃO! Respeita, E desado, foi NÃO! É é é é é do APELÃO! É Papai, é doce! Gordão! É. Ah! E aí, God? Olha a cara do God branco! a cara do God! Caramba. cara do God! mano! <risos> God quase caiu! Se levantar, o recorde dela vai começar a subir. Pelo amor de Deus, sai daí, Mishka! A marca tem desvantagem ainda, viu? Porque se ela levantar, tem aquele recorde lá. Misca. Opa, opa, saiu mesmo! Eu também, eu também. Saiu mesmo! Que tá... Opa! Alguma coisa não tá certa nessa coma, não, não opa! Ver, coisa! Opa! Opa! Opa! Ô, Vou te falar uma parada! Você acha que se a mística soubesse que Marta estivesse em cima dessa aquariça, você acha que eu não tinha esperado ela descer, não? Pra arregaçar? Isso é isso? Ah, eu sou as mar, Essa é Eu sou uma, é uma sarpinha! Não vem nada, vem, vem, vem farpar não, vem farpar não. Saída, ainda, <risos> bem bem não aí, ainda bem que é saiu daí, ainda bem que é Márcia saiu da Guarita, ainda bem, graças a Deus. Vem farpar não. Mano, eu sei não papai. sei onde que tá essa save, não sei É, Guarita, quanta Guarita. Olha, a Míxica já visualizou, toma a bala, mata, botou gelo. E a Míxica tá indo pra cima, ah, tá bom, já me envolve. Vai tacar a granadinha? Será que vai tacar a granada? Olha, vai pra cima! O que Será que... Meu... Oh, não, não. Que vantagem não, não. Marta carregou já. Não, bota, bota a fogueira. Cadê a fogueira? Meu Deus, já era. É, Morreu. Adoro, capa meu. agora. TUSTA! Tá... Ah, ah, tu... Respeita a lenda! Respeita a lenda! Respeita, respeita! Respeita! Linda! Respeita a lenda! Respeita a lenda! Respeita, respeita o mito! A mito, <risos> meu Deus! <risos> <risos> <risos> Olha a dancinha olha, olha, uh! ó, olha o God passando mal, ele! Olha <risos> o God. Eu, mano. Eu, mano, eu, mano. É o God, é o God. Eu, God eu. Eu, <risos> mano, olha. Cara. uma a linguinha, Desaldo. Tome a linguinha, quase pulando pra fora da boca. Parecendo jabuti, velho. Meu Deus, meu Deus. Mano, faz mais não, faz mais não. Ó, oh, oh. Eu perco, né, hmm. eu Perdi os três que eu joguei. Vai, pá. Mas... Opa! Boa, já chamou. Calou. Calou. chamou já chamou pro já fight. Ó, ó. Oh, oh. Opa! Oxi. Ah, oh. Café, como consegue, mano? Não Vai um agora, o Kaique. Pegou a esquerda. Ó, o Kaique, É isso, isso, garoto. Que isso? Isso não é ficar raso no gelo. Ai! Nossa! Nossa senhora! A mina! Nossa, moleque! Que isso? É professor mesmo, é pro. Oh! Nossa! mano! Papa sim, é professor mesmo, padrinho! Papa, ah, papa, papa, sim! Joga muito, caramba! Porra, Joga muito. Ensinei bem! É louco! Meu Deus, garoto! é isso aí, É A massa, pai. Galera, movimentação do papo do Kaique, os dois são insanos. Dois, dois, dois ah, pro player. Dois muito pro, muito pro muito player. Papai. Mano, se fechar pra cá... 150. Hum. 150 pra bater, Vamos Vai lá. Bater. Tem que avançar no gelo. O Kaique tá numa ótima vantagem. Bota 100. 100 pra bater, vim pro... É tudo nada pro pra Kaique ser... agora. Segundo o papar ele que é o professor. Ele que ensinou o level up. Vai jogar. Bora. <risos> <carro. Quarto>. <qu <SECURU> Caralho. 40. Vai bater 40. Bora, bora. Vem pelo level, up, bora, bora. E bateu. Aí, Olha, Brasil, Brasil. Vai, pode lá. Bateu. Olha, God. Bateu, bateu. Bateu, vai, é nós, família. Tamo oh. junto, é nóis! Obrigado pelo Gabriel Presente, seu livro, é nóis! Poxa, vai ser moscou agora! Morreu, morreu! Hum! Ai, Kaique um, aniquilando! 1 a um! 1 a um! Tranquilado! Um, um, Kaique. Kaique agora arrebentou! Kaique! Kaique! 1 a mão, uma, uma, uma, uma, uma, um! Meu Deus, vai ter mais uma partida! Vai... contra um a um. Quem essa, leva essa! Vamos ver, vamos ver! Será que o Kaique não vira ele pulando aí, velho? Será que não vira? Se eu tomar cuidado, leva a capa, hein? Oh, Se eu tá tomar cuidado, cuidado, leva aí, a, a capa. Opa, olha! Quase, velho! Se ele não mexe, ele vai um capa! Não vai assim aberto, não, papo. Lembrando que o Babaxin tá representando a God, hein, velho? Eu tô mostrando a, a da God, velho? Eu sou besta. <risos> <risos> Se perder é porque... É porque olha a a Pokébola, moço! Não Ih, cegou Cegou Chegou não, porque tava de costa. Chegou, maricô, chegou sim, o Cegou Chegou e cegou, cegou e cegou. Isso, porque tava de costa. Essa é de costa, mas não, velho, os caras brisam nesse bagulho de costa. Nossa, segou, olha lá, hum? Eita porra! Mas o cara não é sabe assim, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. O cara é cega, o cara, é cegando, o não, cara sabe. não sabe o cara não cegou, então o cara não vai pra cima, entendeu? Não, cara, ninguém, vai, não, vai. Ninguém, ninguém vai confiante mesmo. É, que... não vai, né? Como exemplo, você sabe, não cegou? Tá ligado. Você... É por isso que você acha que tem que ter aquela animação Eita, igual... Eita, gastou todo o gelo. Hum, papa do céu. Segou o cara, tipo, coloca a mão no rosto. Mesmo podendo fazer todas as funções, tipo, atirar, agachar, levantar, virar. Tem que colocar, tipo, uma mãozinha no rosto, tipo um... Caramba, pegou um as granadas e fogo, pegou. <coughs> Mioca, ele três aqui, tem a do, botar, do, tipo, o... do Kaique. Botar um grito, tá ligado? É, não, tem que colocar... Ai, Tá aqui! Aí, aí o cara vem pra cima, meu amigo. Aí, aí já era. O Papa gastou todos os geodésios. O Papa vem abrir as costas. Olha lá. Correndo no aberto, sim. Não. vacilando Tá vacilando o papo, mano. Saiu do meio da ceia e foi pegar a beirada. Não, pô, não podia fazer isso não. Ele gastou todos os jogos dele. Ei, moço, Nossa, uh, agora sim. miou muito. Miou Você muito. Que agora. Ah. Ah. Nossa. Nossa. Esse cara é capa. Esse cara é rápido! Esse cara é raio. Não, não, não, mano, nada, não, não, não, ele regaçou não, não, não, não, o colete do Kaique, foi, foi com tudo, show, levou foi, foi, dois capas, mano. Não foi sem gelo, mano, sem gelo. O cara assim. A, a, a mina gosta funk 100%, ela é se entrega. É a única. É única. única. É única da igreja que gosta de esfregas, freg. É gosta de esfregas, freg. Gosta de esfregas, freg. Gosta de esfregas, Gosta de